We'll <laughs> be Olá pessoal bem-vindos aqui ao canal do digital PT isto quando um gajo começa uma live há sempre aqui um grande atrofio no OBS mas pronto é sempre uma aventura é assim eu ando a escolher várias horas para começar aí a margem sul <risos> aí estás na margem sul grande cena, também sou da margem sul meu olha o Rui Pedrosa é da margem sul grande olha Uh, eu aqui no meu aqui neste canal, lá em cima no canto superior direito, tu e quem quiser falar comigo no, no Twitter, também tem lá um, um link para a comunidade aqui no YouTube. Muita gente não usa o link da comunidade do, do YouTube, mas também é um sítio bacana para escrever. Eu não sou muito adepto de redes sociais, mas é uma é uma opção. Uh, vamos então aqui continuar. Ah, já agora queria aproveitar para lembrar mais uma vez e aqueles que não sabem, aqui no canto do Ecrã tem um escrito 530, pessoal fica naquela, mas aqui que é 530? São 530 subscritores, por acaso o canal nem sequer tem 30 dias. Uh, eu tenho aqui uma pen que volto a lembrar de selada e fechada para oferecer que, é que é da Keep Key, é uma walnut muito boa, pode ser quando fizermos os mil, os mil subscritores, assim que este número tiver mais um dígito, vou dropar aqui esta, esta pen, me deram pode ser e tenho aqui o Coisa a Tapar a 17ª sessão. <risos> então é assim, hoje vamos falar aqui de momento, volume, já agora, a ver se eu consigo pegar isto para cima. Oh my God, ainda, ainda faço para aqui mais dinheiro hoje uh, um, vamos falar aqui de indicadores mais importantes, uh, para quem tem acompanhado os últimos vídeos, eu sei que já tiveram alguns resultados com, com, com os indicadores que, que, eu, que eu falei, porque foram muito precisos, sempre foram, Eu como eu já disse, eu fiz este setup, um setup assim, eu tenho vários setups, mas um que eu tenho demorei oito, oito meses a meter na licencial, demorei mais dois meses a ver todos os indicadores do, do trading view na altura, com certeza agora haverá mais, estudei-os todos um a um, vi o que é que interessava, o que é que não interessava, passava logo para logo, um, e isto não é uma cena que um gajo abriu agora aqui em 5 minutos, tipo, o meu setup tem muitas, muitas horas, muitas horas de... Muitas horas de atualização e agora neste momento não sei que indicador nenhum porque eu vou começar. Eu estava a dizer, se tu, se tu viveres numa, uh, como eu estava a dizer, uh, isto isto não quer dizer que venha agora por aí abaixo, mas um dia um dia vai acontecer. É assim, mas até pode acontecer, atenção, foi o que eu disse no outro dia um bacana, estava na canais que não passa dos 40. Ele e eu podemos ter razão. Porquê? Porque vamos imaginar que ele diz assim, olha, isto nunca vai aqui passar desde os 40. E eu digo, e o preço um dia tem que ir aqui à trendline. O preço até pode subir, o preço até pode fazer isto, não é? E um dia vir aqui à trendline, não é? Ou seja, eu e ele podemos ter razão os dois, ou seja, uh, ele tem razão porque não passou dos 40, se isto acontecer, mas o preço vem aqui à trendline, sempre, sempre. Seja lá que ativo for. Assim, sendo o Bitcoin, é quase uma certeza, porque até hoje nunca aconteceu, o preço nunca passado a trendline para baixo. Mas não é em muitos ativos não é isso que acontece. Olha, eu vou mostrar aqui, por exemplo, no um link, que é uma moeda que eu gosto, eu gosto de várias, mas uh, só para mostrar aqui no link, é pá. Só para mostrar aqui no link que. Mas isto não é grave, isto não é grave. E já vamos aqui aos indicadores, que é a cena mais importante aqui do vídeo. é pá mas isto é muito importante vocês terem em mente. A trendline chama-se trendline porque é uma linha de tendência. Ao dizermos trendline, já estamos a pressupor que o preço vá aquele ponto, vá à trendline. Por isso é que se chama trendline, não é? Portanto, trendline será um, um, um ponto, não é? com a que toca não é nos esportes e onde o preço irá sempre daí que se chama trendline é uma linha de tendência o preço tem tendência a ir a trendline é assim por mais que eu goste do Bitcoin por mais que outras pessoas gostem do Bitcoin pá, não podem pensar que agora o Bitcoin nunca vai então o trendline passa a ser em baixo passa a ser mais em cima pai isso não existe não existe eu até hoje ainda, ainda não via trendline online é do Bitcoin assim via mudar logo ao início, porque ele teve uma queda de 80 e tal por cento logo no primeiro ano, mas depois, assim que fez a, a, a, até onde é que caiu, já era possível passar nos dois, nos dois esportes cá em baixo, uma trendline que ainda hoje é que nós estamos a usar. Olha, por exemplo, aqui a Link, a Link a não se compara a Link com o BTC, como é óbvio. É assim, ele tinha, uh, tinha, tinha aqui uma trendline, isto também aconteceu no BTC em 2009 ou por aí tipo foi o primeiro ano acho que foi em 2009 isto aconteceu se forem ver o gráfico Bitcoin isto aconteceu e ela até caiu mais Bitcoin caiu aqui para uns 85% mais ou menos uh, ou seja para nós que estávamos a operar a link desde setembro de 2019 a treinar era esta mas desde que ela rompeu aqui nós tivemos que passar Vir para aqui e foi o que aconteceu ao Bitcoin. Só que o Bitcoin foi tipo isto: perdeu 80% e tal por cento, mas depois foi fazendo máximos, máximos. Depois vem sempre aqui a trend online Por acaso, aqui no link, entendo, a Fibonacci. Eu até estou à espera de que ela venha aqui caso o mercado reverta. Não quer dizer que vá, que vá acontecer. Estou à espera que ela venha aqui. Por exemplo, a Fibonacci está aqui no 0,5 a 7,55. Eu tenho uma ordem aberta a 7,80 se bateram lá bateu tipo ou seja não estou a prever uma queda não estou a prever uma queda mas tenho uma ordem aberta porque porque a link e há outros ativos que fazem isto, olha se vocês repararem eu vou apagar aqui a fibonacci ela tem esta tem esta característica é tipo tá aqui uh, numa trend e de repente faz isto, pumba um spike para baixo mas recupera logo olha tá aqui numa trem pumba um grande ah, ela faz isto várias vezes, olha, está aqui nesta trem, aqui neste canal, estava, e de repente, pum, um ganda spike, pá, pode ser que ela apanhe ali a minha ordem e suba, pá, se não apanhar, se não apanhar, também não apanhou aqui, um combo está no boot, também não está, também não está, está por aqui mais ou menos 7,80, não quer dizer que vá acontecer, porque o mercado normalmente sobe todo junto. caso a marca de cap decida subir, olha, por falar nisso, no outro dia estava a ver uma foto que tinha assim o BTC à frente, tipo assim um boneco, e atrás dele estavam os altcoins todas, para quem não sabe o que é altcoins, são as alternativas, daí que se chama altcoins. Estava uh, o boneco do BTC assim à frente, e atrás estavam as altcoins todas, assim, e dizia assim, uh, as altcoins umas para as outras, estamos a ver o que é que o BTC está a fazer, para a gente fazer igual, e eu pus lá um comentário a dizer assim, e o BTC está a ver, o que é que o dólar e o market cap faz para fazer igual, <risos> ou seja, é, o, é assim, conforme o dólar sobe e desce, isso também vai reagir aqui no preço do, do BTC e das moedas, portanto, como estamos a falar, isto aqui passou a ser o um novo, oi, aqui, hoje, no, no dia de hoje, portanto, era aqui o, era o suporte da Link e hoje o suporte está aqui, se ele vier cá mais abaixo, no long, se esse depois o suporte que ela fizer, vamos imaginar que ela vinha aqui, a esta Fibonacci que já vimos que está aqui, mais ou menos aqui. Se isto, se isto acontecesse, no long, este passava a ser, porque a moeda ainda é nova, não, ainda tem, para aí, dois anos, e no long pode ser este o suporte que já vai ficar mais fixo, tipo o BTC nos dias de hoje. Portanto, mantenham sempre em mente que não interessa até onde sobe, não interessa até onde é que desce, mas tenham sempre em mente que estes movimentos acontecem, se não for um dia é outro, mas não se preocupem com isto, porque quando acontecer é óbvio. <risos> quando acontecer é óbvio, portanto, isto não é caso para preocupação. Ah, e outra coisa, vocês também devem pensar assim, então não se preocupa porque se no mercado perder, porque é assim, se vocês fizerem uma estratégia. E não estou a dizer para me copiarem, mas podem fazer alguma coisa idêntica. Que é assim, quando eu comecei no mercado, eu já vou falar sobre os indicadores. O Covid é mesmo especial o momento, o volume. E eu neste momento já estou a falar sobre estas tendências. Estou -me a adiantar. Assim depois começo pelos indicadores, que é mais fácil. Porque depois quando falar dos Vocês já percebem isto que eu estou a dizer. Um, é assim, nestes nestes movimentos, não é? Isto, isto mais tarde ao, é ou mais cedo. É, acontece sempre. Epá, quando acontecer, aconteceu. Vamos operar nos canais que nós estamos. Olha, vou falar aqui em momento falar aqui o um momento, vamos já ver aqui o um momento que o pessoal agora, esta semana, ficou aqui ai perdeu o momento. Pá, aqui boeda sinais isto neste, neste momento. Eu vou-vos mostrar. Olha, aqui na no semanal, o momento nem sequer apareceu. Acho que apareceu, acho eu. Oh my god, onde é que está aqui volatilidade, volatilidade? Momento. Olha, vocês virem aqui o um momento no semanal, nem sequer apareceu. Mas temos aqui muita coisa bullish. Eu gostava de ver aqui o momento a que há para ser a seguir a este movimento e seria, pá, não digo uma confirmação, mas seria ainda mais bullish no semanal os fundos estão cada vez mais altos, os topos aqui também, não é? Uh, não são muitas pessoas que operam aqui no canal semanal, porque isto para ganhar dinheiro aqui neste canal tem que se esperar muito isto são velas semanais, mas quem está a operar neste canal e comprou aqui em Janeiro, aqui já tira, aqui já tira aqui uma boa, aqui uma boa quantia. Mas também há aquela cena que é para ganhar em BTC é preciso ter dinheiro. Tanto aqui já estão a ganhar, já estão a ganhar 30 tal por cento. Ah e há outra coisa, o pessoal esquece que isto em 2021. Já veio aqui aos 29 mil. E eu estou aqui em dólares. O pessoal esquece que isto já teve aqui um preço muito bacana, meu 28 mil. Depois ainda tiveram este brinde, mais uma promoção a 33 mil. Portanto, é assim. Eu deixei em aberto todas as opções. Pode ir para o capa pode. Pode ir para os 24, pode. Pode ir à online pode. Pá, mas isso para o meu trade de hoje não. Não, isso é o que a gente pensa e é o que o outro pensa e é o que eu penso e é o que o outro pensa isso não interessa aquilo que nós pensamos o que me interessa é isto é a tendência é seguir a tendência não me interessa se é para cima ou para baixo se for para cima melhor então vamos ver aqui no semanal não apareceu o um momento vamos falar aqui um bocadinho do momento porque eu, de outra vez apresentei o indicador o indicador e gostava agora de falar da continuação para acompanhar, não é só apresentar e depois não falar mais sobre o momento, porque se nós acompanharmos agora aqui o momento, pelo menos em dois vídeos vocês já vão ver aqui a diferença e como é que ele funciona. Quem quiser sacar, é só vir aqui ao, aqui, ao, aqui aos indicadores e sacar qualquer indicador de momento, eu uso este eu uso este volatilizado de momento, só não tenho aqui esta cena ligada que faz ali estas cruzes isto seria tipo buy sell aqui isto está ao contrário se repararem aqui era buy e ali era sell eu tiro isto não uso isto uh, vamos tirar aqui o EMA para se ver só aqui o um momento então é assim o BTC o BTC tem aqui o um momento ainda no diário não é no entanto estamos aqui neste canal não tcheco não sei em que canal é que vocês estão operar como já disse a quem opera no semanal demora mais tempo no semanal dava tipo o suporte bateu em janeiro e agora seria a resistência que é no canal aqui da do semanal para aqueles que não querem fazer um trade tipo pá não têm tempo só podem ver ali tipo umas duas ou três vezes por semana mas mesmo quem compra no semanal é bom ver todos os dias porque numa única semana isto pode ter um grande movimento isto pode subir muito ou pode reter muito é sempre bom ver quem está no diário portanto, ali não vimos momento a aparecer quem viu aqui na quem quem está a operar neste canal aqui na, na no, no diário uh, vê que o momento já está a ficar aqui no horizontal isto não é grave ela até pode bater aqui e o momento ter aqui continuação até pode fazer isto para cima, o preço agora vai testar ao meu momento, ele nunca pode é cair, como eu já disse, deste nível para baixo, que é onde ele está agora. No entanto, se formos analisar aqui, eu gosto de operar aqui mais estes canais, que são mais rápidos, porque as velas são de 6 horas, não é? Uh, prefiro operar aqui em canais, de, em canais para em gráficos, de 6 e 3 horas, porque é mais imediato, porque, porque, porque é mais imediato e quando nós queremos ver o que é que está a acontecer mais ao perto começamos a descer, eu no meu caso cada um é como cada cola no meu caso faço eu não uso uh, coisa, números relativos à Fibonacci que é o 1, o 3 ou não sei eu o não, que eu não, eu não uso isso, seria mais certinho mas pá, todos os tempos gráficos dão para, é assim vemos que aqui, na, mas isto não é grave atenção, aqui o momento subiu e o preço falhou aqui, no entanto está a tentar recuperar, mas já está a ter Isto não é grave porque É assim, uma pessoa que só opera num único gráfico vai ficar naquela, né? pá, vamos já preparar, com uma grande queda pá. isso é errado mesmo, já disse. Operem dentro de um canal e concentrem-se apenas na resistência e concentrem-se no suporte. O resto não interessa para nada. Olha, quem apanhou aqui, olha, por exemplo, se virem aqui, tínhamos aqui um rompimento, nesta cruz, como já mostrei no vídeo anterior, isto é um rompimento de Bollinger Band. Portanto, o preço rasgou para baixo. Como já expliquei, não significa que não possa fazer outro rasgamento para baixo, mas temos aqui era um ponto, era um ponto em que isto ainda não existia para a frente, eu vou aqui cortar. Eu vou pôr como estava, olha, era aqui onde estávamos. Pronto, e aqui tinha havido aqui o rompimento tínhamos aqui o RSI muito baixo, tanto rápido como como o Estavam abaixo da, da média móvel e estavam a atingir aqui um ponto 18.6, 18.6 no RSI, mesmo no canal de 6 horas, é um ponto muito baixo. E o preço estava a romper aqui este, este suporte, não é? Ora, tendo em conta que o RSI, como já expliquei, quando há um cruzamento acima dos 40, pode haver uma queda maior. Quando há um cruzamento abaixo dos 40, tem uma queda, tem uma subida maior. Uh, ora já está aqui o stochastic preparado para haver um cruzamento ou não não é mas como aqui eu comecei a ver aqui vendas não é se bem que isto também não está muito alto por exemplo se compararmos aqui a estas velas aqui é que é mesmo um ponto bacana aqui é que é um grande gatilho isto não é o suficiente para a gente ficarmos muito entusiasmados porque mas veja mesmo a descer, mesmo a tecer isto indicava que ia haver uma subida não é após esta queda houve aqui uma grande venda uma, uma grande força vendedora que fez o preço romper o canal para baixo uh, não foi assim também uma venda tão grande porque uh, aqui o VixFix mostra-nos um valor tipo em comparação portanto o VixFix se viesse mesmo até cá acima seria uma queda tipo este tipo, não é? portanto se virem aqui seria uma queda maior e um preço mais isto aqui não é assim tão significativo e há pessoas que estão a dar uma importância enorme é assim isto pode ser o início de uma coisa mais dramática mas para já não há não há razões para, para pensar isso e eu vou dizer porquê. para em caso de dúvida assim como vimos que no semanal nem sequer há há momento no diário pronto já já tá como já mostrei no de seis horas há aqui o rompimento quem detectou isto e tal para neste canal e comprou aqui não é porque assim Isto quando rasga para baixo depois, que é que eu já expliquei, que há um, quando isto acontece dentro de um canal, pode não ser um rompimento, porque agora a próxima vela a seguir é que nos vai dizer se isto é um rompimento ou não, porque esta é a vela que rasgou mais. Vamos ver se a próxima vela vai fazer o preço voltar aqui ao canal, procurando aqui o um novo topo. Já não digo romper este para cima, mas caso aconteça, seria normal, caso, como houve aqui muito volume a sair, também pode acontecer a ver aqui muito volume a entrar num topo de um canal que não significa que vamos aqui a um topo maior que este pode ser a continuação deste canal que estamos a operar e também pode não se pode não significar uma grande queda e quando ele vier aqui ao topo também não pode não significa que também tenha que ser uma grande subida porque para já a tendência aqui neste gráfico e neste canal é resistência e topo e o preço andar aqui até de facto mesmo rasgar para cima ou para baixo porque se vimos aqui depois nas três horas, o que é que aconteceu aqui? Olha, por acaso é pena. Ou <risos> oh não? Ah, já está, já está. Eu, o que é que tenho isto desligado? É assim. Quem viu ali atrás, já tínhamos perdido momento. Eu cortei ali, que era para mostrar o sítio que era o gatilho de entrada. E aqui, cruzou abaixo dos 40 e fez o preço subir. E o RCI tinha aqui a aqui tinha todos os ingredientes para isto subir. Esta vela, não é? Eu disse a outra a seguir, era a de confirmação. Ora, como esta vela a seguir, que era, não sei se vocês apanharam, eu cortei aqui a... a cena, só se via desta vela vermelha para trás, e esta estrutura não existia, não é? Mas tendo em conta, esta... este sinal e o estocástico o estar abaixo dos 40, o é receitar baixo, não é? E já a 19 ponto, ou 18.9, tudo isso para mim havia uma confluência de indicadores e olha que eu só estou a usar estes, não estou a mostrar outros que eu também uso regularmente e já vão lá mostrar. Portanto, eu estou a dizer, só mesmo com estes que eu já vos mostrei, não é? Porque isto depois, à medida que eu for explicando os indicadores, eu vou passá-los a usar no gráfico para que as pessoas que acompanham a análise desde o início, quando olharem para o meu gráfico, já sabem que cada, cada indicador ali já foi explicado e sabem exatamente aquilo que ele faz. Então quando vão olhar depois vão ter a mesma leitura que eu. Então é assim, se vocês repararem agora, como eu disse, a outra vela a seguir é aqui ia mostrar se isto ia subir ou não. E o que é que aconteceu? A vela, se vocês repararem, ela subiu acima, se vocês repararem aqui, o fundo, o fundo mais fundo, a vela ficou acima da última vela. Não é? se ela ficasse abaixo a minha perceção ela até podia subir mas a minha perceção era que já não ia subir mas aqui uh, não enganou aqui mostrou bem que eu que, que ia subir e a vela começou a formar-se vela sólida portanto uma uma uma confirmação que a entrada ali tinha sido boa e o que é que aconteceu ele foi procurar o ali a um, a resistência, pá se vai chegar lá ou não, para já uh, ela para já está, está a derreter mais do que o que o devia. No entanto, tínhamos aqui, o, tínhamos aqui o tínhamos aqui o momento, que é daquilo que é por isso que estamos aqui a falar. O momento perdeu aqui o momento, não é? Nesta altura, nós vimos que ele ia procurar aqui a parte de baixo do canal, no mínimo, não é? Estávamos aqui preparados para uma operação aqui nesta ordem. E ele deu-nos aqui uma promoção mais abaixo, não é ainda melhor ainda. E se vocês repararem aqui, este tracejado, como já falei no último vídeo, este aqui menor, é os pontos onde há mais ordens. E a partir dali, apanha-boeda-stops nossos, que foi o que, que, que aconteceu. Para além de perder aqui o momento, e aqui as ordens na altura, não é? Perdeu este, este suporte, perdeu o, o momento, perdeu este suporte... Bateu na... isto foi suporte, suporte, suporte. E depois isto aqui foi stop loss por aí abaixo. Mas o mercado recuperou, recuperou. E a nível de momento, como vocês estão a ver, já está a formar aqui um novo momento. Ou seja, não é porque o preço PSI pode acontecer perder o momento, tal como aqui no semanal, não é? Daí que eu digo que tenham sempre isto em mente. Porque tenham sempre a mente aberta para tudo. Para uma grande subida e para uma grande descida. Porque, mas não vale a pena pensar nisso no trade diário. Não, isso, não vos vai, isso só se vai dar confusão. Não esqueçam aquilo que vocês pensam. Concentrem-se sempre naquilo que estão a fazer hoje. E o que vai acontecer depois, na altura, nós resolvemos. Agora, temos que nos preocupar é com, com o presente. Aqui, no semanal, nós nem sequer temos momento, não é? Isto tinha que ser um grande sinal de momento em tempos gráficos menores. E ele vir por mim acima quer até chegar aqui ao semanal. Epá, se, se, se isso acontecer aí já é muito difícil romper o momento para já, para já como eu já mostrei aqui no diário, temos momento temos momento, está a ser testado que ele ainda nem sequer chegou lá mas já veio aqui pertinho, o que não significa nada, mas é sempre bom haver um teste porque a seguir um teste normalmente faz isto sobe, não é? Uh, se lhe apetecer porque ele também pode rasgar e vir para baixo a gente tem que ter a mente aberta para tudo voltando aqui aos gráficos de 6 horas, eu, eu fiz aqui este canal, que é o que estou aqui a operar neste momento, mas isto está a acontecer nas moedas todas, praticamente, à exceção de uma ou outra que se lembrou de subir ou de descer muito. Isto é o que está a acontecer mais ou menos, é, é, no, é no mercado, é, é no geral. Ignorem aqui as sinais a dizer, vai, céu, não usem isto como gatilho. Isto é do, é do sinal de volatilidade de momento. É assim, se querem usar isto como gatilho, têm, têm, têm que afinar. Não podem chegar aqui e meter um indicador e segui-lo. Tem que ver se está certo. E, por exemplo, vocês instalam e depois têm que ver se está a bater mesmo lá em cima e se está a bater mesmo cá em baixo esses sinais de buy-sell. E caso não estejam, vocês vão às, às configurações e vão alterando de forma que aquilo acerte é mesmo. Mas isso é, mais, é, é melhor afinar para um tempo gráfico único. Eu, como gosto de usar vários tempos gráficos, não, eu acabo por não usar aquilo, mas aquilo existe. Portanto, como já vimos aqui no semanal não existe no diário nem sequer pode chamar um teste que ele nem sequer com a mas está a mostrar aqui uma boa uma boa uma boa reação aqui ao nível de, de momento as pessoas que já estão a ver em tempos gráficos nós já estavam a antecipar aqui uma queda no entanto o momento se vê aqui mesmo no de mesmo no, no gráfico de 3 horas, ele já está aqui a criar momento. E aqui o gráfico de 6 horas também já está muito bom. Ou seja, ele já está. O mercado já está a tentar recuperar. O mercado já está a tentar recuperar. E aqui, como eu mostrei, houve aqui o cruzamento aqui abaixo dos 40, isto nesta vela precisamente. Ora, a vela formando acima da outra e com o um cruzamento stochastic abaixo dos 40. E ainda por cima, com a BB a rasgar não é? e o RSI baixo, Pá, isto aqui é, era uma operação para entrar mesmo sem medo. Isto já passou, não é? Isto era aqui esta vela. Eu mostrei aqui o que, é que, o, o, o que é que teria acontecido na altura, como é que vocês iam ver. Portanto, estava aqui neste momento, era aqui o momento em que se fazia a operação. Era esperar agora para a próxima vela e quando ela apareceu, ver que estava, estava acima, não é? Portanto, isso sugeria a continuação. Ela até podia cair a seguir, mas pelo menos uh, uh, abrindo acima já sugeria a uh, continuação e todos os, os sinais indicavam que seria continuação para cima. Portanto, mesmo dentro de um canal a descer, nós podemos ter indicadores de, de, de continuação. Quem teve esta perceção está já a ganhar não muito, mas já está a ganhar qualquer coisa. Agora a questão aqui é a seguinte. Eu faço sempre aqui análise em BTC. Isto é um bocado. Por um lado, é mal, porque a pessoa gosta de ver o BTC, tudo bem, só que. É assim, existem outros ativos. E eu digo isto porquê? Porque há uns que são maximalistas, só querem Bitcoin, só. pá, olha, eu gosto de vários ativos. E para quem tem pouco dinheiro para investir no mercado, até é bom. Olha, deixa-me só vir aqui buscar uma coisa. Ah, para quem tem. Para quem, tem, para quem tem menos dinheiro para investir no mercado, o BTC, pá, se calhar, não é o ativo que vai dar mais dinheiro. Principalmente para aqueles que querem começar. Porquê? Porque, por exemplo, se tu tiveres mil paus para comprar de um ativo de 46.511, isso vai te dar quanto em BTC? É pá, podes ganhar Podes, mas não ganharias a mesma coisa se tu comprasses um ativo mais barato. Não estou a indicar nenhum. Cada um vai ver quais é que são aqueles que têm o que vocês gostam mais não é Alguns gostam mais de um, uns gostam mais de uns gostam mais de Chibot até até podem fazer uma lista daqueles que vocês mais gostam e epá, se calhar para quem está a começar epá, se quiserem por alguma coisa para longo mas não sei se se calhar não vai ajudar muito mesmo para longo porque mesmo que suba não epá, mil pau mesmo quem tem mil paus investir num, num ativo de 46.400 e tal não é nos dias de hoje é assim se estivéssemos a falar por exemplo eu vim para a Suíça em 2008 em 2018 um, em 2018 o Bitcoin está a praia dois mil paus para cá ver aqui olha quando eu vim para a Suíça quando eu vim para a Suíça cheio meu é de 6 horas nunca mais não chegava eu vou meter aqui que é assim o BTC é fixe mas também vocês querem ganhar mais dinheiro diariamente por exemplo Quiserem ganhar 10, 15, 25, 50 paus por dia. É assim. Se calhar era, era melhor usarem o ativo. É pá, para quem tem mais dinheiro e quiser meter aqui logo, mas cada um, cada um faz o que quiser. Olha, deixa eu cá ver aqui. 2018. Olha, quando eu vi para a Suíça. 2018. Era dezembro de 2018. Eu vim dezembro de 2018, não foi? Não, está aqui agora. Olha, eu vim aqui para a Suíça, tá, o um amigo meu tinha comprado 10 bitcoins na altura por mil euros. Como é que está? Novembro, Dezembro, Dezembro de 2018. Se bem me lembro, estava para aí a 2.000 vamos ver aqui. Era mais ou menos por aqui. Era mais ou menos por aqui em Dezembro. Já, yeah, estava aqui mais ou menos, estava mais acima também agora meti ali a cena agora não vejo bem agora que já sei que é esta vela e já tava aqui mais ou menos em cima mas eu lembro-me ver isto a dois, mil, uh, a dois mil paus devia ser em euros. devia ser em euros. e a era dois mil euros era isso de certeza que eu compro sempre em euro ora BTC USD isto para vos mostrar que vocês podem ganhar muito dinheiro noutras moedas que assim vocês no início se ganharem noutras moedas aquilo que vocês ganharem depois podem pôr em BTC também é inteligente fazer isso há várias maneiras de olha cá está dezembro dezembro 2018 dezembro 2018 olha 2816 olha, 2816 um amigo meu comprou 10 BTCs na altura foi 20 mil paus e neste caso foi mais foi 2.800 mas era mais ou menos isto pagou mais uh, agora imaginem em 2018 né, estava este preço é se vocês tivessem mil paus na altura e comprassem Bitcoin na altura é aí já iam já iam ganhar já iam ganhar muito não é agora nos dias de hoje que, que este é um ativo tornou-se caríssimo e então, com mil paus, o que é que as pessoas vão ganhar aqui, não é? Eu vou meter aqui em, em dólar, porque as pessoas gostam mais de ver aqui o dólar. Aqui com mil paus, o que é que as pessoas ganham? Pá, se calhar era mais estratégico comprarem outra coisa qualquer. Eu não estou não aqui a fazer... Uh, con, uh, a dar conselhos de compra. Pá, mas existem várias moedas boas, a Link, a Dots, cada um... Vocês é que sabem, façam a vossa escolha que assim essas moedas basta subir por exemplo vocês com mil paus olha uma moeda uma moeda uma moeda, uma moeda custo por exemplo uma moeda olha calculadora grande da ferramenta treza uma moeda custo por exemplo eu vou meter aqui ó Carlos tipo é só mesmo a nível de exemplo olha vocês têm mil paus vão comprar uma moeda custo por exemplo 10 paus olha isto não tem pilha boa vou... Eu vou aqui deixar aqui outra calculadora. Esquece, esquece. Isto falhou mesmo no momento exato. <risos> Nas Falta aqui a calculadoras. Agora cá vamos nós. Então é assim. Imaginem que vocês têm. Mil paus. Porque é assim. Vocês também devem... Eu, eu se calhar no próximo vídeo vou explicar isto melhor. O próximo vídeo vai ser tipo um setup ninja, ou seja, não é uma cena guru, não é uma cena que há ah, isto agora, há um troco, ou... não, meu, isto tudo depende de vocês, mas vou-vos dar uma ideia de, de um setup que pode ser muito mais lucrativo, se calhar, do que alguns têm hoje, porque se calhar estão a comprar de maneira errada, ou nos sítios errados, estou a falar de exchange e uh, a forma como, como vocês, eu, eu para a próxima vou fazer um vídeo Sobre um setup mais lucrativo, não, não estou a falar de gráficos. Ora, mil paus, vamos vamos imaginar: compra um ativo qualquer lá, 10 paus é igual a 100 moedas. Se essas moedas, se esse ativo passar de 10 para 45 paus, olha, foi o caso do amigo, por exemplo, uh, e vocês têm 100 moedas e o ativo passou para 45 paus, vezes 45, vocês comiam paus fizeram. 4.000, isto não se vê aqui por causa da minha câmera que ela corta, eu estou a mostrar o telemóvel, mas ela corta aqui os brancos. Ou seja, com 1.000 paus, uma, uma, um ativo a 10 paus, Num, numa RAM que ela vai aos 45, foi o caso, olha, aqui ali, por exemplo, já que estamos aqui, não é? Mais ou menos, vá, 43, eu o arredondei para 45, porque também metia a, a, a compra a 10, quando ela já esteve muito mais barata, já não digo quem comprou cá em baixo Já diga 10. Pronto, um exemplo. Vocês com mil pau teriam ganho 4.500. Ora, isto tinha tinham ganho 4 vezes e meia mais. Portanto, nós, quando fazemos um trade, também devemos ver se vale a pena, não é? Eu quero comprar do, no ponto X. Se, se chegar ao ponto X, tem que ver a parte de baixo do canal e a parte de cima do canal e ver. Eu tenho X para investir. O preço está a X tem que dividir